Olá, tudo bem? Empreendedor digital mostra passo a passo como faturou mais de 191 mil reais em apenas 4 meses trabalhando pela internet. Veja o faturamento diário. Faturamento do dia 4 de julho de 2017. Olá, seja muito bem-vindo. Estou aqui hoje para mostrar os resultados de faturamento de um dia, né? De campanhas aqui no Facebook Ads, rodando ofertas uh, CPA. E, bom, temos aqui um gráfico, tá? Esse gráfico representa as três uh, top três ofertas que eu estou rodando na verdade estou rodando quatro né hoje é o dia 4 de julho de 2017 tá e hum, são 11h55 da noite ok uh, vou mostrar aqui para vocês também no, no windows o horário dia 4 de julho de 2017 e, bom, o que a gente vê aqui nesse gráfico é o seguinte, tem a linha contínua de conversões e a linha de tracinho de kits, né? O gráfico é por horas do dia e isso significa que temos aqui embaixo os horários, ou 10 horas da noite, 8 horas, etc, etc, né? O que acontece? É, cada cor representa uma oferta e a linha, a linha contínua de conversões... É, representa as conversões e a linha de tracinho representa os cliques Então a cada horário, quanto mais alta a linha de cliques Significa que naquele horário custou mais caro a conversão tá? E vice-versa, quando a mais alta a linha de conversões Naquele horário, significa que aquele horário é mais propício para conversões E a conversão sai mais barata tá? Mas vamos calcular aqui quanto é que deu o ROI desse dia O faturamento, no caso, desse dia E bom, deixa eu o calculador eu já fiz esse cálculo aqui E foi, mas vamos refazer Vai ser, são quatro ofertas que eu estou rodando, né? A primeira aqui, o payout, tem 157,57 euro mais 161,50 euro mais 89,25 euro mais 72,98 euro mais 61,91 euro. Tá total 543,21 euro. Isto em um dia, tá? Um, significa quanto será em real? Tava a cotação tava 3.75 hoje, tá? Vocês podem checar. É dia 4 de julho de 2017. Então, a gente só multiplicando isso vezes 3.75 dá R$ mil reais 2.037 reais e 3 é, centavos, tá? Então, bom, uh, isso para mostrar para vocês que a gente está trabalhando aqui ainda todos os dias, o ROI dessas ofertas dá na média de 100% a 200, 250% algumas outras também e bom, para mostrar para vocês que aqui a data tá certa, eu vou novamente selecionar aqui só o dia de 4 de bom, vamos selecionar primeiro dia 5 ou primeiro dia 3 aqui e aplicar, ok. E agora, novamente, dia 4 tá? e aplicar para vocês verem que o gráfico é verdadeiro. Tá bom, então pronto. Então, este foi uh, o resultado de um dia de, de campanhas, ok. Uh, deu um faturamento de uh, 2037 reais, agora eu fechei a calculadora, mas era uh, 2037 reais, mais de, de 500 euros em um dia, tá bom? Uh, isso para mostrar que esse sistema funciona, então um abraço e até a próxima Adquira o treinamento hoje. Ao adquirir o treinamento Academia do Facebook Ads, você estará coberto pela nossa garantia de satisfação total de 7 dias. Isso significa que caso você não fique totalmente satisfeito com o treinamento, por qualquer motivo, durante o prazo de até 7 dias após a compra, devolveremos o valor total do seu investimento, centavo por centavo, sem qualquer tipo de multa ou perguntas. Isso é o que chamo de acordo de arrependimento zero. O seu risco ao adquirir o treinamento é exatamente zero. Você pode assistir as aulas por até 7 dias, e se não gostar, é só pedir o seu dinheiro de volta, e será prontamente atendido. O que é o treinamento Academia do FaceEdges? É um treinamento 100% online, com mais de 40 videoaulas práticas onde você aprenderá o passo a passo de como montar o seu negócio online e realizar vendas todos os dias como afiliado, partindo do absoluto zero você precisará dedicar apenas de duas a quatro horas por dia para assistir às aulas e aplicar o conhecimento na prática ele funciona mesmo que você não tenha nem a menor ideia do que pode ser vendido na internet não saiba absolutamente nada sobre vendas pela internet não tenha um produto para vender independente da sua idade sexo raça religião ou nível escolar para quem serve para qualquer pessoa que esteja disposta a dedicar algumas horas do seu dia para construir um negócio online altamente lucrativo e ter ganhos rápidos trabalhando pela internet. Para quem já tentou de tudo para conseguir uma renda extra, mas no final sempre acabou se frustrando e sem os resultados desejados. Para afiliados iniciantes que não conseguem realizar vendas constantemente. Para quem procura uma forma segura e honesta de ganhar dinheiro trabalhando em casa. Para quem não aguenta mais seu emprego e quer uma nova profissão lucrativa. Para quem quer mais tempo para si e para sua família. Então se você se encaixa em um desses perfis citado acima, esse treinamento é para você. Clica no link na descrição do vídeo e garanta sua vaga desse fantástico treinamento e comece a ganhar dinheiro ainda essa semana.